Daigiane diz o seguinte, o tema do meu TCC é sobre o uso de jogos e recursos tecnológicos para ensinar matemática. Como delimitar esse tema? Vamos lá. Primeira coisa, aliás, a Elaine, que é nossa orientanda do TCC Agora Vai, ela tem uma proposta muito semelhante, porém, em outra área. E a orientação que eu dei para ela, eu vou dar para você. Pega um... A BNCC vê uma habilidade da BNCC e quais jogos ajudam a desenvolver, ajudam a, a ensinar aquela habilidade específica. Por exemplo, você está no segundo ano do, do ensino fundamental e você quer trabalhar o conceito de adição, subtração, multiplicação, enfim. Aí tem que pegar a BNCC ver aonde ela se encaixa e quais jogos existem ou quais jogos você pode criar lembrando que hoje tem várias plataformas que permite você criar o seu próprio jogo WordWall por exemplo você pode criar jogos você tem o é um Ai, sem... tem um de questionário que as pessoas usam tipo de quiz tem um de quiz que eles usam bastante tem, tem vários que são jogos, jogos de programação, sabe? Depende do, da habilidade que você quer ensinar e como essa habilidade pode ser melhor aprendida através do uso de determinados jogos. E aí, a partir disso, você desenvolve o seu trabalho. Ó, a Elaine está até escrevendo aqui, ó Elaine, nossa aluna, está aqui. Ó. Então, exatamente... Ela nomeou aqui até o código da habilidade que ela está investigando e os diferentes e os jogos né, que ajudam a aprender essa habilidade. A habilidade que vai do sexto ao nono ano do ensino fundamental, língua portuguesa, habilidade número 34. Né? Então, ela está vendo quais são os jogos que ajudam os estudantes a chegarem nessa habilidade. E é essa a orientação que eu te dou. Você procurar habilidade e aí você tem ele bem delimitado, bem amarrado para fazer um TCC bem bacana, um TCC bem legal. Se você tiver a oportunidade de aplicar com os seus alunos, né? Enfim, de repente comitê de ética. Aí vem a parte burocrática da faculdade que não, não é, é... Nosso objetivo é levantar essa lebre agora. Mas se você tem a oportunidade, por exemplo, de aplicar isso com seus alunos, ver se eles tiveram um bom desempenho ou não, pô, isso pode te render até um mestrado, diga-se de passagem. E se precisar de orientação, acesse tccagoravai.com.br. Vai ser um imenso prazer ajudar no seu trabalho e contribuir com a literatura na tua área ó oh, que interessante, eu tô viaj fiquei viajando aqui, na verdade, eu já entrei na BNCC, nunca tinha entrado de matemática, mas aí eu coloquei mais na, na, na, nos anos iniciais, aí por exemplo, aqui tem uma, tem uma unidade temática que é de grandezas de medidas, tá? Aí em grandezas de medidas tem medidas de comprimento, unidade não padronizadas e padronizadas, metro, centímetro e milímetro, beleza? Olha, olha só que interessante eu já tenho aqui objetivos específicos. Provavelmente, se eu for falar dessa habilidade que eu vou chegar agora, eu já sei até o que eu vou revisar no meu trabalho. Então, o que, que são as grandezas de medidas e quais são as medidas de comprimento? Já são capítulos de explicações, de explicação. E aqui, ó, estimar, medir, comparar comprimentos de lados, de salas, incluindo contorno, aí polígonos analisando unidades de medidas não padronizadas e padronizadas. Aí vem metros, centímetros, milímetros e instrumentos adequados. Aí você olhando isso aqui, será que existem... Aí volta para os jogos virtuais ou para... Né? Você volta, mas o que eu achei interessante quando eu olhei agora você falando, aí eu olhei e falei, nossa, você puxando da habilidade, fazendo, voltando, você consegue construir já toda a sua revisão de trabalho fora o aplicativo. Porque você sabe que a habilidade que você escolheu, ela está dentro de, de um conjunto de saberes, no caso ali era o conjunto de medidas, e numa, numa unidade temática de grandezas. Todo, tudo isso você transforma em material escrito, que é a parte também que você tem que fazer o trabalho. Sensacional. Exatamente. É isso. Quase que uma orientação completa aqui. Se o seu trabalho não sai agora, sai mais. Hum. É isso.